Rapaziada, sim, o Mano Joe despertou. Vamos ficar ligado que os itens já coletou. Escopreta tá no bolso, porém, ainda não cantou. <risos> Ó, já achamos munições no local. Rapaziada, lembrando que o Mano Joe contém altas armas, altas munições aqui também. Dois match kits, bombas, monofloves e granada de farinha e tudo mais. Ó, Tá um machadinho no bolso. Haja espaço nessa mochila, aí, Mano Joe? Tranquilo. Rapaziada, temos a mini escopeta, que Vimos já o nível de periculosidade dela. Os tiros altamente se espalham. Bicando todos os inimigos ao redor. Com isso em mente, vamos já ir pra frente. para quebrar o dente desses locks, hein? Ó, em busca da Ellie. Onde é que Eles, rapaziada? Tá? Vamos simplesmente ficar esperto que o Mano Joe ainda está enfermo. Ó. Beleza, mano, Joe? Já pega essa garrafa aqui Tá rolando um frigobar Copinho Essa era a nova casinha Beleza, era o, o, o lar do Joe e da Ellie É a verdade Estamos na garagem aqui Tá rolando simplesmente nada Não, não tá rolando um negocinho aqui Rápido, bom e Será que tem que sair por aqui? Não tô lembrado, não Beleza, o Caverninha somente irá investigar a outra parte aqui. Ele não... Acho que essa porta não abre. Vamos ver. Ô, louco, em jogo? Ninguém pulando o muro. Ah, rapaz, vamos, vamos com calma, que você tá ligado que é essa parte é a parte que ele passou com um cavalo. E tem altos caras escondidos aqui. Beleza, o snipereta já tá preparada pra treta. Ó. Ô, louco, jogo. Olha lá. Olha lá. Olha o okay, que? Os caras já, já chegam bicando, fi. Ah! rapaz, oh. ah. Rapaziada, só tem uma bala, hein? Oh. É nóis! É nóis! Tranquilo, rapaziada, sobrou outra. mim aqui? Ó, oh, tem cara ali atrás, hein? Ai. Pois é, já caiu. Ó, oh, oh, os caras daqui são bons de mira, tio É nível 37 pra cima Bota a franja aqui, tio Ele tá atrás do pilar, tio Como que o cara conseguiu se esconder atrás do pilar? Sei lá Perfeitamente Aí Você cai, tio Vamos cair, tranquilo Beleza, Joe. Já arrebentamos quase todo mundo Nossa, tem muito cara, tio Coloca em jogo Beleza Rapaziada, é no Street Fighter aqui não tem como, tem que ser um por vez, na moral, tranquilidade. Tudo na tranquilidade. Ó. Os caras escondidinhos ali. Beleza, os caras vai pro fundo. <risos> Ai, escopeta canta, tio. Ainda pega três junto. Ó, só a franja. Nosso cameraman já, já pesquisou e encontrou no Google Maps o log. <risos> tiozinho, vamos ficar tranquilo aí. Os caras dão a volta na casa tio. Vai, vai achando que esse jogo na é pilantra Dá a volta sim Cazinho. Olha lá Ô oh, louco Em cima da casinha ali Ô, oh, Joe oh, tio. tio Beleza, beleza Beleza, tá, tá, tá tranquilo Ó, oh, tem mais dois ali, hein Rapaziada Será que o Caverninha chega apresentando a escola ali? Vamos ver O cara some, hein já saíram fora, jogo. Beleza, tá rolando um machadinho ali. Caras aqui. Munição no chão. Pois é, agora... O quê? Espera Apresenta! Apresenta, apresenta. Oh, Pô, meu Deus, não caiu não. Agora cai, agora cai. Pegou três dentes dele, na moral. Não... Descarrega essa escopeta. preto os caras chegam chegando oh, Tem Loki atrás, hein Tem Loki atrás O cara tá vivo ainda Olha ele, acabouzinho e tudo mais Esperando, Joe, Joe Pelo amor eu... de Deus, hein Para com essas gracinhas Ô, oh, o cara não morre Ô, jogo? que é isso, hein oh, Meu Deus do céu O cara tá vivo o jogo? Peraí, o cara é filho do Highlander ou o quê? Pera tá aí, ele tá aqui dentro, né? Tem um cara atrás da casinha aqui. Tentando enganar a visão Spider do Joe. Cadê esse Loki? Ó, tá dentro da casinha aqui. Olha aí, tio, de boa. Tá de boa aí, tio? Ó. Olha, machado esse Loki. Rapaziada. O que acontece? Enfaixa o braço bento ali Que o cara tava escondido Saiu correndo do nada Beleza, mais seis tiros Vamos ver se dá pra fazer mais monofloves Aqui, só pra gente ficar mais tranquilo Dois monoflovetos Já é mais tranquilão Tira a mini escopeta do bolso Vamos Fazer essa parte aqui, é, é MacGyver, Tio, Todo mundo contra o Joe Ó oh. Tem como ir por trás e tem como ir por dentro. Fazer, o cabine vai logo por dentro. Tipo. Só investiga. Ó, oh, altos itens aqui. Tem como fazer. Peças de arma. Beleza, pe pe pega a mina na mão. Beleza? Fizemos a limpa no local. Será que o Diogo já pula aqui? Ô, Diogo, você é ninja mesmo, hein, tio? Ó, ó! Ô, Diogo! Faca não! Oh, ah, ele! Vacanão! Chuta o pinder ovo! Meu filho da puta! Você cai. Nossa! Você vem comigo. Missão de novo. vai acabar com você. O que você está? Mas que droga! Espera aqui. Agora. A garota. Ela está viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota. Merda! Presta atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela tá viva. Ela é o novo mascote do David. Gente. Na cidade. Na cidade. Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar. Marca. É bem ali. Pode verificar! Pergunta a ele! Vamos! Ele vai te falar! Não tô mentindo! Não tô mentindo. Vai a merda, cara! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada! Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Rapaziada, mano, o John não tá pra brincadeira, hein? Hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês! Eu tô infectada! Eu tô infectada! Ah, é? E você também... Bem aí! Arregasse a manga! Olha só! Ah! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? É. Já teria se transformado. Não é real! Parece bem real para mim! Cadê você, Joe? Rapaziada. Okay. O quê? Vaza ele. Vamos, vamos correr pra claridade aqui. Sai do escuro. Abre a porta. Beleza, rapaziada. Preciso de uma arma. Arma, arma? O jogo da arma pra nós aí? Essas horas. Você tem que fechar a porta? Tem que vazar sai ele. Rápido. Beleza. Vom, vamos namorar na moral aqui. Rapaziada Ó, ó, tem tem lock ali. Vamos pular a janela. Ó, tem mais lock ali. É isso, México Peraí, a. ele já viu? Ixi! Como é que tá? O jogo. Este tem muito tem muito lock. Vaza ele, agacha. Pulou o muro aqui. Peraí, já deu uma volta, hein? Ó, ó, ó. Garrafa. O jogo, pra que vai dar? Garrafa! Sai daí, ele. Vamos por aqui. Vamos subir aqui e ver se dá pra furar uns lock Precisamos de pegar munição, hein? Será que tem lock dentro da, casa, da casinha aqui? Vai lá e vê! Olha, acha uma metralhadora aí, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, ó oh. Olha, cadê esses lock? Passa por aqui, L. Rapaziada, ó, ó, ó Gelo na espingarda. Tem Loki aqui, Rapaz, se ele vier através aqui, a gente já se ferrou, hein? Pega, pega o Loki por trás, velho. Né? Furo, furo o gogó desse Loki? Isso, é, isso, cai, tá, cai! Deita o um touro! Ah. Beleza, rapaziada, se os caras verem já era. Beleza, dá pra ver que o game só tá dando uma balita, hein? Então essa parte tem que passar furtivamente. Ei cara, tá vendo alguma coisa aí? Tem uns locks correndo por aqui. Ei, porra, você tá bem? Beleza, dois caras correram, correram pra esquerda aqui. Será que ela sobe aqui? É muito alto, hein? Então... Beleza, ela não pula. Agacha. um altos locks aqui. Ver? Ó, tem um buraco aqui, Rapaziada, tá lotado de locks em toda parte É a verdade Olha o lock, tio, ele fica guardando Rapaziada, ele na furtiva não é nada boa Vai você marcou, hein, caverninha Vou pegar arma Pula Rapaziada, deu, deu um pan ali Deu um pan, mas os caras não viram. Não viram? Não, não viram Tranquilo Vou passar por trás aqui Essa parte tá simplesmente lotada. Tinha dois caras correndo pra dentro Ó, para de pegar essa motinha e sair empinando hein, tio? Oh meu Deus Beleza, ele sobe a rampinha Vamos Sempre com a visão spider tio. Essa parte aqui Não tá brincadeira nenhuma Beleza Será que é pra cá, tipo? Tem um caminhão aqui Vou entrar aqui e suprimentos jupiterianos. <risos> tá louco em jogo você Beleza Rapaziada, é, tem cinco tiros, hein? Ó oh. Mas você viu, né? Tem, tem muito, cara Se você tirar nenhum Certamente os outros vão quebrar os dentes Da aérea, então não é bom Não, não, não, não Chegamos no final aqui Não tem saída Opa, peraí <risos> Ó. Caixa Estão cozinhando aqui hein? Ó, altos sangues na mesa Os caras são altamente canibais Queria comer a ele e fritar, hein? fazer frango a passarinho Já temos uma vida extra Checando o perímetro Elisinha, é, continua encaixadinho Vamos na moralzinha Ó, ó Outro medkit, hein Rapaziada, já temos dois medkits Já é um sinal bom Rapaz, é, é tre treta das grandes aqui, hein Silêncio Itens, medkits Suspeito, local suspeito Beleza O que a gente faz? Rapaziada, altamente Sem itens Beleza Vamos procurar a portinha ali Porta aqui, será que é aqui? Ó, oh. o oh, louco, que que rapaziada. É rapaziada. Como você fez isso? E aí, jogo? Tá tudo bem. Não tem para onde ir. Quer sair? Peraí, olha o Lock? Tem as chaves. Sei que você não está infectado Nenhum infectado luta tanto para ficar vivo Ai, preciso pegar essas chaves Pera, Como que a gente vai pegar essas chaves? Aí está você como é que foi? <risos> Pô, o, cara, o cara é bom, hein? Ele é bom na captura. Como que a gente vai atirar desse lock? Será que a gente só pega aí por trás? Pera, tem que ser furtiva e picar okay. o pescoço, hein? Tenho que admitir você me enganou lá atrás oh, oh. Por um segundo Eu ouvi isso Ô, oh, louco jogo Pera aí Aí está Ai. Oh, meu Deus O cara é pilantra Sai daí, ele! Ellie O cara é altamente pilantra Não temos munição Ele escuta os passos da L E de encontro com ele Simplesmente nos ferrará Tá pegando fogo na parada? Eu acho que é só fugir, hein? Tem que fugir até esse fogo pentar tudo. Ó, o Loki tá ali. Ó, ó. Sabe, eu... Eu acho que não, não tem... Como pegar esse troco por trás, será que tem? Achou! Ó, louco! uma Rapaziada. O cara é nível 30. É nível 30 do Kung Fu. Não tem como ele tá comendo sol Beleza. E aí, jogo? O jogo tá altamente pilantra, nível supremo. Esse tal de Elton John aí é forgado, hein? O cara já tá ligado que eu tô aqui, tem. prato, os pratos que faz barulho. Beleza, a, a gente faz barulho com os pratos e manda o Loki pra lá e pica ele por trás? É ali... O oh, jogo, era isso, hein? Foi boa, garota. Vai ficar tudo bem. Ué, o cara tirou uma espada do bolso agora, é nível 36 e o cabineiro já tá ferrado. É rápido Ó, oh, ultimate kit ali Calma aí, jogo, calma Eu que Eu peguei O oh, jogo O oh, ele, corre ele Pois é, ele tá travado, hein Beleza, a gente pisa nos pratos Ó, oh, faz barulho O Loki vem, e dá a volta Tem que pisar nos pratos. Essa parte aqui é altamente tá enigmática e pilantra, hein? Ó, o Loki tá ali. Se eu pisar ele, ele vira, e já me atira. Ó. A gente dá a volta por aqui daí. Você é largado de ser tocha. Pega o rim desse lock. Aí está você. Pera jogo. Agacha. Não dá tempo. Ué, ele corre mais um pouco. Ué, ele tá travado, em jogo. Cadê esse Loki? Pagada. Vai tomar num caneco. Então, o Loki tá... Mas será que, será que ele... Será, hein? Ó, vamos pisar nos pratos e chamar o Loki. Cadê esse Loki? Tá aqui, tá aqui, ó Vom, Vamos manter o mesmo esquema Aquele mesmo prato e pegar o mesmo Loki ah! aí, o, o cara tá escondendo também agora, hein Nível 79, o Loki tá escondendo Ó, quando ele vai furtivo Não dá pra gente escutar ele É pilantra, hein E o acabei... Ó, tá ali, tá ali Ó, mesmo esqueminha, tio só que ele tem que vir pra cá. A gente pisa aqui, ó. Aí daí a gente pisa aqui. A gente dá a volta. Agora a gente pega esse Loki. Aí Loki. E aí Loki. <risos> Ai, você é ele.